Não escolha amigos porque são perfeitos, e sim porque o ajudam a ser alguém melhor. Amigo de verdade não é aquele que diz em vai em frente, e sim aquele que diz em eu vou junto. A vida se torna uma jornada melhor quando encontramos pessoas tão loucas quanto nós, sem sua amizade não sou nada.